lindinhos! Todo mundo beleza? Estamos aí. Para o que agora que que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a desmontar o voyajão para turbinar, hein? O pessoal pediu bastante, tal. Então vamos fazer isso, né? Gravar bastante vídeo, tal. Para mostrar para vocês o passo a passo de como que turbina um carro em casa. Fechou? Então vamos lá. Quero mostrar para vocês o primeiro passo. Pera aí. Passo aqui, ó, vamos ter que arrancar o cabeçote fora, certo? Por que que eu quero arrancar o cabeçote fora? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Aí, ó. Por que que eu quero arrancar o cabeçote fora? Para usar, para trocar a junta de cabeçote. Pessoal, essa parte é super importante vocês não economizar, tá? Coloquem junta de cabeçote original VUX. Não coloque aquelas junta de aço. E algumas marcas que vende aí que custa 80, 70, tal. Não coloca porque você vai ter dor de cabeça. Super importante vocês ir na Vox, vai numa concessionária, setor de peças e compra. Tá bom? A minha ainda não chegou, mas quando eu chegar eu vou gravar nos próximos vídeos aí vou mostrar para você. Compre original Volkswagen. Você não vai ter dor de cabeça Então eu vou arrancar o cabeçote fora Já aproveito e vejo como é que ele tá, Se tem corruído, se não tem E já monta de volta, tudo certinho Tá bom? Aí o próximo passo aqui é o que? Arrancar aqui, ó, o coletor de escapamento Não o coletor, a parte que vai para trás ali, ó Vou soltar ali os seis parafusos Que o meu coletor é original O coletor de admissão Não precisaria tirar Só que o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo específico Desse coletor, por quê? Porque é chato pra caramba de tirar Eu poderia sacar ele com o cabeçote tudo Mas eu não vou fazer isso Porque eu quero gravar um vídeo De como arrancar ele na sua casa bonitinho Tá bom? Então aqui ó Vou arrancar esse protetor de polia Aqui embaixo tem o esticador da correia Aqui ó Vou soltar o esticador Pra soltar a correia Aí é só dar procedimento para soltar Solta aqui a, a, a, a, os parafusos da tampa de válvula e tal Solta a mangueira aqui de água, as duas Ranca os cabos de vela fora E aí é simples Aí solta aqui o, o esqueminha do alternador Aí é só soltar os parafusos do cabeçote que ele vai sair Tá bom? Então é isso Então é isso aí, Lidios Aqui já tá tudo desmontado, tá? Tudo que eu falei para vocês Não esqueçam também, sabe do que? Que é muito importante vocês esgotarem a água, tá? Esgotem a água lá no pé da bomba d'água. água Solta a mangueira, que eu esqueci de falar isso no começo do vídeo Então antes de vocês começar a desmontar tudo, esgota a água Completo, abre lá embaixo no, na bomba d'água aqui, de um, no pé do radiador Solta a mangueira que a água vai escorrer tudo, ó Parafuso do cabeçote, para quem não conhece, ele é essa chave aqui, tá vendo, ó Ela é meio estriadinha assim, ó, específico para isso aqui, tá Então se você não tem essa chave, pede para o mecânico emprestado rapidinho mas devolve, tá, pessoal? De devolve a chave, mano. Pegou, usou, já leva de volta. Tá? Ó. Então é isso. Soltei tudo, agora é só sacar o cabeçote fora. Ó, oh, eu já sabia que esse pistão era álcool, álcool, tá? Então Esse carro não vai poder ter muita pressão de turbina O ideal Ideal, ideal É que o pistão fosse Gasolina, tá? O certo de turbinar um carro Pistão, gasolina É... E você roda no álcool, tá? Esse é o jeito certo Assim dá pra rodar também? Dá pra rodar Mas aí você tem que ter um pouco de cuidado pra andar, Tá? É, porque ele fica muito taxado Então se você segurar muito o pé de final e tudo Você vai quebrar Então o ideal seria ser de gasolina Mas como eu sei o que eu quero desse carro Eu sei o jeito que eu vou andar Eu não vou trocar Vou manter assim, tá bom? Fechou? Agora eu vou examinar ali o cabeçote para ver como é que ele tá Se tá tudo certinho, se tá tudo bonitinho E vou Colocar lá de volta Tá bom? Pera aí que eu já vou dar uma limpeza Arrancar a junta velha aqui, ó Ó É, aparentemente aqui, meu querido É novinho o cabeçote, viu Ó, não tem nada de corroído, ó Novo, novo, novo, novo, novo Nada de corroído, pera aí Deixa eu limpar a mão Ó Nada, aqui, ó, costuma corroer, sabe? A água, onde passa água aqui, ó, por exemplo, ó Costuma corroer tudo Aí ele vai lá para as galerias de água ó. E esse aqui tá novinho, novinho, novinho Só tá bastante carbonizado, ó Então vou dar uma limpeza bem boa com a escovinha de aço nisso aqui Deixar tudo novinho E aí eu já consigo montar de volta Tá? Então é isso Então essa é a primeira parte do nosso vídeo Passo a passo De como a gente vai turbinar o carro, tá? Nos próximos vídeos aí Vamos seguindo Vou tentar mostrar bem detalhadinho Por que que eu vou fazer picadinho Porque às vezes o cara tem uma dúvida Em um certo ponto Então ele não precisa assistir um vídeo de 30 minutos para poder entender Então eu vou fazer ele bem picadinho assim Bem tentar explicar no máximo que eu conseguir para poder ficar sem nada de dúvida Fechou? Aproveitem o vídeo. Aproveitem esse carro também, né, filho? É, isso aqui não é para qualquer um, não, viu? Tamo junto, seus lindos. Até mais.